Meu nome é Luciano Fernandes, e eu escalo há pelo menos 10 anos. Pratico atividade outdoor há pelo menos 20 anos. Tenho paixão por estar na natureza, paixão por entrar em contato com a natureza, e minha grande paixão é escalar. E para o bem ou para o mal, eu moro na cidade de São Paulo, e sempre morei em cidades e para praticar o esporte que eu gosto eu sempre tenho que viajar e o lugar onde eu vou praticar o meu esporte é sempre longe da cidade, eu preciso viajar e os lugares sempre tem que enfrentar a estrada de terra longas distâncias de 300, 400 às vezes mil quilômetros Ford entrou em contato comigo para eu poder testar o, a nova Ranger, que é um carro feito para que você enfrente estrada de terra, para que você se, tenha o máximo de conforto em uma viagem. E quanto a isso, o carro me agradou bastante. Ele é um carro que... Eu não entendo muito de motor, então não dá para falar de potência de motor, de torque, essas coisas. O que dá para falar é aquilo que eu senti com diferença entre os carros que eu dirijo ou já dirigi. É um carro muito bom, extremamente econômico para um carro desse tamanho. A gente conseguiu vir para uma cidade a 200 km cidade de São Paulo e com um quarto de tanque, praticamente, a gente conseguiu fazer o que no meu carro normalmente não é, um pouco mais e é bem mais leve, bem menor que esse e para quem pratica esporte, para quem está em contato com a natureza e está procurando um carro para a família, um carro para os amigos, um carro que aguente tudo aquilo que ele carregue, a nova Ford Ranger é excelente ela cabe muita coisa no porta mala a minha mochila que ocupa muito do porta mala do meu carro na Ford Ranger ocupou quase nada e me agradou bastante. Só tenho a agradecer a Ford por ter permitido eu dirigir um carro de tão alta categoria. Para você ver a avaliação completa, leia o post no blog de escalada.